Se você fizer exatamente o que eu vou te dizer, em menos de 5 minutos o poder do seu subconsciente será ativado e fará a lei da atração atender os seus desejos a partir de agora. Joseph Murphy, autor do livro O Poder do Subconsciente, dizia que o grande segredo dos grandes homens de todas as épocas foi a capacidade de entrar em contato com a mente subconsciente e libertar os seus poderes. Existe um momento muito poderoso no seu dia, que quase ninguém sabe, que faz você se conectar com o seu maior poder e assim receber respostas do universo. O seu subconsciente ele não sabe o que é certo ou errado, fácil ou difícil, positivo ou negativo, verdadeiro ou falso. Ele simplesmente recebe a informação que está sendo enviada até ele. E toda informação que ele recebe é como se fosse uma regra a ser seguida. Se o seu subconsciente acreditar que os seus dedos são ímãs, o seu corpo agirá de acordo. O Dr. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é uma máquina de gravar que reproduz o pensamento habitual. Nunca use as palavras não posso ter ou não posso fazer. A sua mente subconsciente leva as suas palavras ao pé da letra e cuidará para que não tenha dinheiro ou a habilidade para realizar o que deseja. Se o seu subconsciente acreditar que tal tarefa é difícil, tal tarefa parecerá difícil e ele fará isso para validar o comando ou sugestão, ou até mesmo informação que você tem enviado a ele com frequência. Tá fazendo sentido? A sua mente subconsciente é o imã mais poderoso que existe. Só que esse imã trabalha diferente do que nós fomos ensinados a acreditar. E para você começar a atrair o que realmente você quer, que pode ser variadas coisas como buscar alguma informação, alguma resposta do universo sobre algo que você deseja ou até mesmo manifestar algo em sua vida. Para você fazer qualquer uma dessas coisas, é necessário que você saiba como usar este poderoso imã ao seu favor, ou seja, o seu subconsciente. E o melhor horário para você fazer isso é algo em torno de 5 minutos antes de você dormir. Este é o momento mágico de impressionar o seu subconsciente com aquilo que você deseja. Você já dormiu em algum momento preocupado com alguma coisa? Claro que sim, né? E você notou que ao ter dormido preocupado ou ansioso, criando imagens mentais sobre o que poderia acontecer de errado, você acabou atraindo oportunidades para que aquilo acontecesse? Já aconteceu isso contigo? Pois é, o que aconteceu foi que você impressionou o seu subconsciente com uma possibilidade E como você realiza aquilo que a sua mente acredita que você deseja Se a intenção impregnada no subconsciente foi negativa No outro dia você enxergará somente oportunidades para validar essa intenção por isso que é muito importante que você tome cuidado, que você vigie os seus pensamentos, as suas conversas, aquilo que você ouve antes de dormir. Porque enquanto você dorme durante o seu sono, o seu subconsciente não dorme. Ele vai trabalhar em cima dessas informações. E você acreditando nisso ou não, no outro dia você enxergará somente oportunidades no exterior, ou até mesmo oportunidades internas para validar essa intenção ou sugestão que você manteve com preocupação e ansiedade cinco minutos antes de você dormir. Se você realmente quer impressionar o seu subconsciente para receber respostas do universo sobre algo que você deseja, ou se você simplesmente deseja fazer com que o seu subconsciente acredite ou dê crédito a uma afirmação, sugestão ou comando, você pode dar este comando antes de você dormir. Em menos de 5 minutos você terá dado um comando positivo ao seu subconsciente. E conforme disse o Dr. Joseph Murphy, a lei da vida é a lei da crença. Uma crença é um pensamento contínuo em sua mente. Não acredite em coisas que te prejudicam ou te machucam. Acredite no poder de sua mente subconsciente para curar, inspirar expandir e prosperar você. De acordo com a sua crença, assim será feito com você. Adormeça todas as noites com a ideia de saúde perfeita e seu subconsciente, sendo seu servo fiel, lhe obedecerá." E eu complementaria com algo a mais nessa frase. Eu diria o seguinte, adormeça todas as noites com a ideia de saúde perfeita, de prosperidade, de riqueza, de harmonia, de paz e com uma pergunta clara sobre a resposta que você deseja receber, e o seu subconsciente, sendo o seu servo fiel, lhe obedecerá. E aí, ficou claro que foi dito? Se sim, use isso em sua vida, de agora em diante. Se não ficou claro, assista esse vídeo novamente. Bem, para contribuir ainda mais contigo, eu vou deixar duas sugestões de vídeos que vão complementar este que você está assistindo. Num, eu ensino uma técnica de 18 segundos para você fazer em qualquer momento do seu dia. No outro, eu compartilho um segredo que foi guardado a 7 chaves sobre como reprogramar a sua mente para prosperar enquanto você dorme. Então fique à vontade para clicar em um ou outro e assistir esses vídeos que com certeza vão agregar ainda mais na sua vida. Eu te deixo um grande abraço e nos falamos em breve. Tchau, tchau!